Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um workshop inserido no nosso evento Dias de Jardim. Neste workshop vamos ensinar dicas e truques e soluções muito práticas para prolongar o tempo de vida das nossas máquinas de jardim. Motosserras, roçadoras e corta-sebes é o que nós vamos falar e para nos falar sobre este tema temos alguém que é especialista na matéria. Temos um colaborador loja, da loja Juan Merlant de Almada, dou boas-vindas ao Rui Santos. Olá, Rui. Boa, Olá, tarde. boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite Obrigado e por teres participado eu. nos Dias de Jardim. Só acrescentar que o Rui é um dos responsáveis pelas reparações de serviço pós-venda, do SPV, e também faz reparações nas nossas marcas próprias, as chamadas MDH, correto? Exato, é isso mesmo, Rui. Faço uhum. não só as reparações, como os diagnósticos. Uhum. Muitas das entradas de reparações não são realmente entradas de reparações, são porque o nosso cliente ou não vê o manual de instruções, ou entende mal o manual de instruções e então é aí que eu incido muito em, em mostrar como é o funcionamento de uma motosserra, de uma roçadora e explico uh, algo mais que futuramente possa fazer falta. Claro, então contamos com a tua experiência e com os teus conhecimentos para nos poderes esclarecer. Pronto. Eu, Por onde é que queres começar? Qual é que é a pela máquina que parte cortes? mais importante nos motores a dois tempos. Ok. Então, olha, antes que avance, eu pergunto já, faço já aqui uma pergunta que de certeza que suscita algumas dúvidas, o que é que é um motor a dois tempos? Eu sei e algumas pessoas sabem, mas tenho a certeza que muitas pessoas não, não exatamente não têm essa necessidade. Ou seja, para equipamentos como motosserras e roçadoras, corta são máquinas que eh, trabalham com certas inclinações, daí um motor a dois tempos, porquê? É um motor mais leve e a lubrificação do motor é feita pelo combustível, a mistura do óleo com o combustível. A máquina pode operar a direito, de lado, ao contrário, de todas as maneiras porque não há perigo do óleo do motor dar a volta para cima, porque a lubrificação é feita no combustível. Uhum. Já se fosse um motor a quatro tempos com um cárter, não poderíamos inclinar a máquina, o óleo do cárter ia cair para dentro da máquina e a máquina deixava de funcionar. Então a diferença pode existir entre dois e quatro tempos? Exatamente, o motor a quatro tempos é mais indicado para equipar máquinas que tra uh, trabalham horizontalmente, tipo corta-relvas, moto enxadas, carificadores, máquinas que trabalhem horizontalmente e não há o perigo de transborda do óleo do motor... Uh, para o lado, porque uhum. a máquina trabalha horizontalmente. É, essa é a grande diferença. E acaba por ser uma, uma norma de segurança, não é? Sim, uma norma de segurança sim. Esse equipamento é mesmo próprio para trabalhar nivelado. Uhum. Neste caso, o óleo, a mistura do óleo acho que é a parte mais fundamental na, nas motosserras, nas motocressadoras. Moto porque é isto que vai prolongar, saber fazer a boa mistura, prolongar a, a vida de uma motosserra, Sim, de uma roçadora. E então, se nós soubermos fazer isto, se soubermos fazer isto adequadamente, a nossa motosserra vai-nos durar eternamente. Saber fazer essa mistura exatamente. é fundamental. Isso, Olha, Rui, trouxe, trouxe aqui um exemplo, esta motosserra é minha, tenho-a desde 2016, e pronto, está... Tem e que cada... tu tens esse cuidado, precisamente. Sim, sim, porque faça boa porcentagem de mistura de óleo. Devemos sempre ler o manual de instruções neste sentido. No manual de instruções indica -se sempre a porcentagem que uma motosserra pode levar. Uhum. Ou seja, um motor a dois tempos. Porque um motor a dois tempos pode levar de, de, de diversas porcentagens. Esta que a Sterling, eu sei que tem a porcentagem é de 1 para 40. Ah, varia consoante o modelo da máquina. Exatamente. Uma máquina mais fraca pode levar uma porcentagem de 1 para 25 e uma máquina mais profissional pode levar uma porcentagem de 1 para 50. Então explica mais detalhadamente o que significa 1 para 25, 1 para 50... Ou seja, nós quando falamos de 1 para 50 é uma parte de óleo para 50 partes de gasolina. Okay. 1 um para 40, uma parte de óleo para 40 de gasolina. 1 um para 25, uma parte de óleo para 25 partes de gasolina. Ou seja, quanto mais fraca é a máquina, mais óleo tem que levar na mistura com a gasolina, para a lubrificação do motor. Essa informação vem mencionada, segundo tu disseste, no manual de instruções. Não é? Exatamente, no manual de instruções, cada máquina, cada modelo tem uma percentagem. Varia desde 1 para 20, de 1 para 50. Uh, há, há essas nuances, portanto, as nossas termings é de 1 para 40, uhum. que eu sei. Uma maneira de, de fazer sem cometer esses erros não é irmos às bombas de combustível e, e geralmente, como muitas pessoas vão, há aquelas maquinetas de antigamente e, e as misturas para se meter nas motorizadas. Não, isso é errado. Porque e é um, nós, erro, é um erro que é um acontece erro, com frequência com frequência Porquê? porque o cliente não sabe fazer mistura e dá trabalho, tem que comprar gasolina tem que comprar óleo e então recorre a essas bombas de gasolina geralmente essas misturas são feitas quase 1 para 50 porque é para as motorizadas uhum. que são refrigeradas a ar como este motor também é refrigerado a ar Exatamente. só uma diferença, motorizada anda e é arrefecida pelo ar pelo movimento, uma moto serra está praticamente no mesmo sítio, não tem tanta refrigeração, uhum. portanto uma motorizada pode aguentar essa porcentagem, uma motosserra tem que ser, é mais sensível nesse aspecto, portanto temos que respeitar o manual de instruções quanto à porcentagem de óleo que leva. Nesse caso já estava errado porque seria 1 para 40 e estávamos a pôr 1 para 50, não é? Estimamos nós, porque Exatamente. nós não sabemos se, se aquilo está um para 25, é uma surpresa, vamos a umas bombas de gasolina, não vamos estar a perguntar ao senhor, o senhor fez a percentagem de um para 50, 1 um para 25, aquilo é um combustível generalista para as uhum. motorizadas. A regra fundamental é seguir o manual de instruções. Exatamente, e ser o próprio utilizador a fazer o seu combustível, aí tem a certeza que ele está a ser bem feito. Okay. E eu, eu próprio recomendo um frasco nivelador este aqui é o ideal, não, não há hipótese de cometer erros, porque tem Esse um é nível... Frasco nivelador. Exatamente. Okay. Nós vendemos nas nossas lojas, porque uh, neste ponto, enchemos de combustível normal, ou seja, gasolina 95 octanas. Uhum. um combustível uh, Gasolina normal. Depois, tenho a graduação a seguir, quer é máquinas que levem de percentagem 1 para 50, 1 para 40, 1 para 25, 1 para 30. Ou seja, este frasco, pode servir para várias máquinas. Aí não existe margem de erro. Não existe margem de erro. E a vantagem de termos este frasco, porque se nós uh, utilizarmos um frasco, um de 5 litros de combustível e fizermos aqui a mistura, o fabricante diz que a partir do mês esse combustível fica comprometido, ou seja, já não tem as mesmas características, e então não é aconselhável voltar a utilizar. Se nós fizermos a mistura aqui só num litro, utilizamos metade, ou quase todo, e sobra um bocadinho. O desperdício vai ser muito menor. É interessante este uhum. frasco nesse aspecto. Uhum. Além de ser seguro e não não cometemos nenhuma margem de erro, também é compensatório, porque evitamos desperdício. Exatamente. E, e para o nosso bolso também é melhor. Claro, claro que sim. Porque o combustível normal dentro do, de um reservatório destes, dura um... Este é de 5 litros. Este sabes? é de 5 litros. Uhum. Este dura uns tempos. Misturado com o óleo de mistura, o representante diz que é só um mês e depois fica comprometido. Ou seja, arriscamos, passado um mês, se metermos na motosserra ou na versadora, pode começar a entupir, pode perder potência, porque a gasolina está mais fraca. Daí, este frasco é interessante nesse aspecto. Uhum. E como é que vamos proceder então à mistura? O resto referiste-te à venda na, nas nossas lojas, não é? Sim, sim, sim. Na secção de Jardim. Exatamente. Não estou a não bem. Pode ser mais. Queres -se ajuda? Que sim, eu do... só quando chegar ao nível do 1. Ok. Ou para eu abrandar. Não quase. Uhum. Já está? Está quase. Tá. Apenas mais um pouco. Já está. Já atingiu okay, um tá. litro. Pronto, esse é o primeiro passo. Este é o primeiro passo. Combustível normal 95. Uhum, exatamente. A seguir. A seguir vamos meter óleo a dois tempos, atenção, não confundir óleo de motor, tem que ser óleo para combustível a dois tempos. Isso é extremamente então, importante, não é? Sim, sim, não é um óleo pode no um óleo de motor, um óleo de motor pode ser um 1040, um 1030, um 530. Uhum. E também é um erro que frequente. Acontece muitas é. vezes, o cliente vai à secção de jardim vê óleo para motor e é para juntar Exatamente. óleo para dois Exatamente, que é ser, tudo para a mesma situação e não é. Tem que ser óleo para motor a dois tempos. Como se, aqui, olha. Óleo para motor uhum, a dois tempos. Sim, pode ter mencionado. este formato, pode ser nesta dose, uhum. que é uma dose que eu depois mais à frente também explico. Ok, eu ia te perguntar precisamente se por isso. Isso é sim. deste tamanho, tem uma razão de ser, não é? Bem, okay. uh, explicas mais tarde. Por exemplo, este. este Explico-te já. Ok. Este aqui é uma dose que vai indicada para 5 litros. Ou seja, tínhamos este Giricã com 5 litros. E nós íamos meter esta dose para 5 litros. Uhum. Mas muita atenção, porque é a, do, a, a percentagem de 1 um para 50. Ou seja, só para máquinas que tivessem de 1 um para 50. Ah, está, tudo. temos novamente a ver o manual de instruções para, para sabermos se faz e referência e o o que era 1 do um do para 50. o próprio óleo uhum. vou dar aqui outro exemplo um óleo que nós também vendemos que tem um doseador que também é a mesma situação que temos aqui esta dose vai ser para 5 litros para uma porcentagem de 1 para 50. Atenção! Uhum. Não iria ser a, a, a medida Exatamente. certa para esta motosserra porque esta faz 1 para, 40. 1 para 40. Por isso é que eu sugiro este reservatório porque podemos ter o, os frascos de, de óleo de misturar a dois tempos mas aqui vai ser sempre certa, quer seja este frasco, este frasco e este. A medida ali vai ser certinha. Exatamente. Então vamos então fazer... Mistura este de caso ah. Este é a dois temos? Sim, sim. Eu vou utilizar este que já está estreado. Ok, mas era precisamente a mesma situação, não é? É, é, é só agora juntarmos então ali ao 1 para 40. colocamos até chegar ao 40, porque é o, o, o modelo da nossa máquina é pronto. 1 para 40. 1 para 40, agora não, mais um bocadinho acima. Falta um pouco, não é? Sim. Está bom, pronto. ok. Ok, pronto, combustível e óleo já estão no mesmo recipiente. Agora, muito importante, é agitarmos bem, uhum. agitarmos bem, Certificamos que o frasco que está bem fechado também. Mas... Isso, isso, é importante também. E certificamos que está bem agitado. Porquê? Porque o óleo, apesar de ser óleo de mistura dois tempos, demora um certo tempo a, a misturar-se com a gasolina. Então, se não agitarmos bem, corremos o risco de só estarmos a despejar gasolina normal. Isto acontece muitas vezes. Nós fazemos uma mistura e não vamos meter na motosserra. Uhum. A mistura está feita, vamos okay. almoçar, quando viemos do almoço, é pá, vamos pegar agora na motosserra. Temos a mistura com os valores corretos. Pronto. Sim, a mistura está feita. Uhum. Eu vou pegar agora, vou meter aqui a mistura da motosserra. É um erro crasso não abanar aquilo. O óleo é muito mais denso e ele desce. E na realidade só estamos a meter gasolina, porque o óleo está cá em baixo. Portanto, sempre que... Porque não foi agitado. Exatamente. Sempre e que E teve vamos, algum tempo também a embalagem teve parada, não? É? Exatamente. O óleo repousou cá em baixo, não se mistura. Exatamente. Muito importante agitar sempre. Porque cá está uma dica que é extremamente simples e que é e fácil faz, de evitar um erro um para faz muita diferença. Há claro. máquinas que aparecem gripadas e os clientes dizem mas eu fiz a mistura como deve ser. Eu digo, Qual é que era o, o depósito? Era um depósito de 5 litros. Então, e o senhor agitou antes de, de colocar. Epá, isso é que não. Pois realmente só estava a meter gasolina porque o óleo ficou todo depositado embaixo. Isto é muito importante fazer, é. agitar sempre antes de introduzir e a máquina. E o primeiro né? pensamento é logo a ideia que a máquina estava variada, não é? Uh, depois de gripar, uhum. está mesmo, está está mesmo variada, isso é a pior coisa. Mas antes chegar a essa fase que é que não queremos, podemos ter essas, essas dicas por em isso, consideração, e certamente irá evitar que isso aconteça. Isso, se for um do combustível bem feito, se respeitarmos o tempo de funcionamento das máquinas, elas irão durar eternamente. Eram precisar de peças de substituição, filtros, tubos, são claro, faz faz desgaste. Uh, e é o de um funcionamento sim. normal, Exato. claro. Agora, nunca onde chegar ao, ao principal, a peça mais cara da, uh, do aparelho que é o próprio motor. E que por vezes nem compensa a reparação, não é? A maior parte das vezes pois. não compensa. Uh, o próprio material e depois a mão de obra não, não vai compensar o valor da máquina. Nessa situação é preferível adquirir o manual? Uh, sim. Porque vai ter que se retificar o motor, vai ter que se meter pistão, vai ter que se meter bielas, vai ser a mão de obra e vai ser um uhum. valor muito alto. Mas não então, é isso que, nós queremos, por não isso, isso que nós queremos, por isso é, por é, que, isso é, que, é que temos isso, aqui hoje, que uh, todas as dicas. Tem, e é muito importante a mistura, uhum. é muito importante, e depois haveríamos de meter na serra mas deixamos isto para a parte final do programa, para não estarmos já aqui a fazer okay. fumo e depois eu demonstro como tá se bem, faz. voltamos não, não, no fim. Esta parte da mistura do combustível, tanto serve para motosserra, como para a roçadora, para um corta-sebres, tudo o que seja motores a dois tempos. Uhum. Só, só temos que nos certificar qual é que é a dose certa, ou seja, tudo o que seja agora motores a dois tempos, a percentagem de 1 um para 40, esta gasolina vai servir para todas. Certo? É, é muito importante uhum. isso. E o agitar o frasco, antes de se meter o equipamento. Sim, em essa funcionamento. regra aplica-se a todas as máquinas. Sim, que a seja, todas as, as máquinas. Recador, a quarta série. Depois dela estar dentro do, da máquina, já não há o risco de do óleo uh, ficar embaixo, porque quando nós metemos a máquina em funcionamento, ela com o próprio movimento do trepidar do motor, ela vai se misturar novamente. Já não estamos, não agarramos na máquina e estamos aqui a misturar. Ela mesmo que o óleo esteja embaixo na parte mais baixa do depósito, quando metemos a trabalhar, com o próprio trabalhar do motor, a trepidação, ele vai se misturar novamente, não corremos esse risco, uhum. mas antes de meter na máquina, corremos, portanto, misturar bem aqui, antes de ir para dentro da máquina. Pronto. Okay. Outra situação que podemos fazer aqui, antes de metê-la a trabalhar, é aqui, esta até está bem usada, e podemos aqui exemplificar como é que podemos meter, substituir a corrente e a maneira certa de se meter aqui a corrente da motosserra. Essa também é uma situação que acontece com frequência, né Substituir Sim, substituir. A substituir. A e mais na parte da limpeza, quando as motosserras vêm montadas, às vezes os utilizadores desmontam e depois para montar, montam a motosserra, ela cabe na mesma, só que fica virada ao contrário. o Qual é que é o sintoma hum. que vai acontecer? É, Vai trabalhar, vai estar em cima da madeira e não vai cortar, vai fazer muito fumo e não vai cortar. Vão pensar que está uh, uh, sem sem uh, Está apenas mal nem. colocada, não é? Não, não. Esse, essa situação não é coisa que não está afiada, está montada ao contrário. Ok. Ela entra da mesma maneira, só que em vez de o dente de corte estar virado para a frente, está virado para trás e então não vai cortar nada. E já explico mais à frente. Aproveito para, para te colocar aqui uma questão que surgiu do Luís Costa, e quando a máquina está parada durante algum tempo, o que devemos fazer em relação ao combustível? É a chamada hibernação, que posso já aproveitar para falar disso. Uhum. Quando nós, durante um mês, temos a certeza que não vamos utilizar a máquina, o que é que devemos fazer? Tirar o combustível do depósito da motosserra ou da restadora, tudo o que tiver dentro do depósito de combustível tem que se tirar da motosserra do, do aparelho. Recomendas, de acordo com a tua experiência, se for uh, um mês ou, ou, ou menos de a Imagina, estou a trabalhar este, hoje, uhum. para a semana vou trabalhar, não tenho a necessidade, não justifica, claro. não tenho a necessidade de o tirar. Agora, se eu sei que vou estar parado mais de 15 dias e se calhar depois não vai ser certo, o ideal é retirar logo esse combustível. Uh, é retirar o combustível, metermos no recipiente uhum. e depois metemos a, a, a máquina a trabalhar até esgotar o, resta o residual, o combustível residual que lá está. Não há necessidade de uh, tirarmos o óleo da corrente, ou seja, como temos o um reservatório do óleo da uhum. corrente, não há necessidade, esse pode lá ficar. Isso aí não há problema Combustíveis nenhum, ok. é que têm que sair, sair todos fora. Okay porque vai degradar uh, os carburadores, os tubos e vai começar a, a criar impurezas e vai ser mau para a máquina. Claro, vai danificar o aparelho. Pronto, ok. Aqui, esta tive aqui a operar. Ainda uhum. tem aqui o resto e este aqui Tu vais fazer a demonstração de como colocar cor corretamente. Fazer a substituição, no fundo. Exatamente, ok. A situação que eu estava a te dizer, se olhares para, para a corrente, ela tem este aspecto, uhum. ela tanto entra assim como entra assim. Estás a ver? Okay. Ela encaixa de todas as maneiras. O facto de ter esse aspecto vai suscitar a dúvida que tu.. A dúvida tu tu daqui referes. é que para nós memorizarmos como isto entra, é. Tens aqui esta parte aerodinâmica, estás uhum. a ver aqui? Que a Exatamente. gente chama a guia. E vamos decorar um animal, que é o tubarão. Okay. Estás a memorizar o tubarão, uhum. então o tubarão quando se está afastado afastar da costa, a barbatana dele, a quilha, vai para a frente, uhum. nunca vai na tua direção. E então tu deves Nem pensar no tubarão que se está a afastar. Okay. Ou seja, quando nós metemos, introduzimos aqui a corrente... O que é que estás a ver aqui? O tubarão está-se a afastar. Exatamente. Portanto, é a regra. É, entre é a regra, o é, mas a regra agora do tubarão, pode-se chamar assim. É a regra. Eu, decorso, eu faço isto muito com os clientes, porque o tubarão, quando olham. Que é um exemplo. É um exemplo. Vão claro, lá, acaba por ser piada e vão lá, a filha do prático. tubarão. E agora, funciona, vamos, é? agora sim, agora vamos meter o tubarão na nossa direção, que não é isso que nós queremos. Exatamente. É o tubarão a afastar. -se. afastar, claro. Ela vai entrar da mesma maneira e vai encaixar. Ok. Pronto. Ela encaixa, montas totalmente. E tu não vês que ela está inserida ao contrário. E foi, e, foi, e foi fácil. Foi fácil, sim. E o que é que está a acontecer agora aqui que está mal? O tubarão vem na tua direção. Uhum. Pronto. Quando instalarmos uma corrente e se ela estiver a fazer muito fumo e não cortar, provavelmente poderão ter instalado a corrente ao contrário. Isso é um sinal de que que a corrente ah. não foi bem instalada. Sim, fundo, uma em, distração em e não a corrente ao contrário. Uhum. Esse sintoma também pode acontecer quando a corrente já está mesmo muito Uma mesmo o facto de não saber, não é? Sim, sim, sim. O facto Agora de não saber. Agora a saber, Por exemplo do tubarão certamente sim, não se do tubarão. não se esquece do tubarão. Aproveito para fazer mais uma questão. Força. Pode reutilizar o combustível que foi retirado? Uh, não convém, não convém. Uh, por isso é que o, o combustível que, se, que é retirado é mínimo, ou seja, esse combustível depois pode ter outro tipo de aplicações que queiram dar, mas não nunca para, é máquina, para alimentar também. a máquina, vamos, porque vamos poupar um bocadinho de gasolina, de combustível, mas depois vamos correr o risco de danificar a máquina metendo-o outra vez, ou seja, porque vai, já, já não vai ter as mesmas características, só, só reutilizado no prazo de um mês. Ou seja, tira-se nos 15 dias. Uhum. Se os outros 15 dias. Digamos que um frente, mês é, é o tempo limite. O tempo limite de utilização recomendado pelos reparadores é um mês. A partir de um mês já se corre o risco de causar entupimentos. Por isso, esse combustível que é retirado da máquina pode-se reutilizar se for no prazo de um mês. Se for mais de um mês, não a aguardá-lo, porque, como ter dentro da máquina, pode danificar. Não é um caso pontual, danifica mesmo pode danificar uhum. e não vamos estar sim, a querer um claro, risco por um mínimo claro, de combustível aproveitado. Pronto, para colocar a corrente, como já viram, é o tubarão. E depois temos aqui esta parte, que está um bocado sujo. Temos aqui este pontinho que estás a ver aqui, uhum. que é o que vai, vai encaixar, encaixar nesse orifício. neste orifício. O que Exatamente. é que isto vai fazer? É o que vai afinar aqui a corrente. Vai dar tensão à corrente ou mais esticada ou menos esticada. Ou seja, quando nós estamos a meter aqui agora a tampa, este pontinho vai ter que coincidir com este orifício. E, e poderia-se dar o caso, se não tivesse bem colocada a corrente, não coincidir o orifício? Uh, com a corrente mal instalada, uhum. ele coincida mesmo, esticas a corrente, okay. simplesmente acontece aquela situação. Por isso é que há pouco que ela há a situação de haver fome em demasia, não é? Exatamente. A okay. está, está ali a esforçar e não está a cortar nada. Mais uma questão? Luís Costa, vocês fazem a manutenção das vossas máquinas Terwins em loja ou através de um parceiro? Uh, é a pessoa indicada para sim, fazer sim. essa uh, questão. Tudo o que tem a ver com motorização que não inclua meter, uh, mexer dentro do motor, uhum. nós fazemos substituição de correntes, sabres, uma substituição de embreagem, tudo o que implique retificação de motores, uma, um, um, coisas mais demoradas, uhum. isso sim, vai, vai para um representante, sim. Okay. Agora, a substituição de correntes, a afinação, nós fazemos lá em loja. Dizemos tarefas mais simples? Uh, sim, que uh. não demorem tanto tempo. Uh, pronto. Ora então, já cá, colocamos. Agora, como é que vamos dar atenção à corrente? Apontamos aqui esta porca à mão, ou seja, não apertamos com as chaves, ela uhum. só está cá, a segurar a tampa. E agora aqui, neste parafuso, que é o que vai afinar aqui a tensão da corrente, ou mais ou menos. Neste caso, ela ainda não tem a tensão ideal, ou seja, nós conseguimos fechar isso. Então vamos dar mais um pouco de tensão. Mais um pouco, uhum. ou seja, até estar no ideal. Já está no ideal. Agora é que nós vamos apertar a chave. Okay. O que é que acontece se nós tentarmos aqui afinar com isto tudo apertado? Nós, ao afinarmos aqui com isto tudo apertado, vai moer este parafuso. Ou seja, isto é um parafuso muito fraco, se ele estiver aqui apertado, não vai ter manobra para o parafuso rodar para trás e para frente. Então, sempre que precisarmos dar uma afinação, aliviar sempre este, ou seja, aliviar, uhum. está solto, e depois para afinamos aqui, esse. para trás e para frente. Okay. Quando tiver a intenção ideal, assim, apertamos. Este é por menor que faz diferença. Não? Faz, faz. Uh, muitas peças danificadas são aqui os afinadores, por causa disto mesmo. Quando com a pressa está a cortar, quer dar aqui, ela dá um bocado de laço, eu vou aqui afinar isto e esquecem-se de desapertar. E acontece muitas vezes, não é? Muitas vezes. É uma peça muito requerida em loja este afinador. Precisamente por isso? Exatamente. Porque não se teve esse cuidado que tu acabaste de uh, afinar. É mais a pressa, o acabar o trabalho, as pessoas... Sim, já, já Sim. chegaram ao fim, não é? Então querem... Exatamente, querem... Ou melhor, pensam que chegaram ao fim, porque depois <risos> desta, desta situação não chegaram na realidade. Pronto. Agora, uh, temos aqui também esta segurança que as motosserras têm. Uhum. Ou seja, ela assim roda. Assim bloqueia. E eu vou-te explicar qual é a finalidade... Eu ia-te de... exatamente. Porquê assim? Porque... Assim, porque ela está a rodar, não é? E por algum azar ela ressalta. Qual é a nossa tendência? Exatamente. Encolher-nos. Por isso é que ela vai bater, vai alejar, mas o estrago vai ser muito menor, uhum. parado, do que se ela estiver a correr. E rapidamente bloqueamos a, é, é a máquina. É em segundo, é, é questão de segundos. Ela estamos a trabalhar, ela ressalta, ela vem para nós e para imediatamente. Eu não faço agora para não estarmos já a encher isto claro. aqui de fumo. Mas <risos> é, é a finalidade, fim, é? a finalidade deste sistema é mesmo esse. Portanto, é uma coisa, este sistema às vezes avaria-se e Há pessoas que o anulam. Não aconselho a fazer isso. Não aconselho. Uhum. Se este sistema se avaliar, é uma segurança que nós temos. Claro. Ou seja, corremos o risco de nos aleijarmos mesmo a sério. Portanto, este sistema deve estar sempre funcional. Antes de operarmos a máquina, verificarmos se este sistema Aí já nem tem a ver, a ver com é o funcionamento da, da máquina, mas sim com a nossa segurança. Sim, sim, sim. E... e Olha, uma questão que surgiu ligada à atenção que tu falaste há pouco da corrente. Quando se aperta a tensão mas a corrente continua com folga, podemos fazer alguma coisa ou tem que ir para a reparação? Uh, se a corrente continua com folga e está no máximo é porque a corrente já está demasiado laça, ou seja, já uh, atingiu o seu prazo máximo de, de vida. Porque... E percebemos isso pelo exemplo que tu deste há pouco, Sim. quando, quando uh, apertamos a, a corrente, certo. não é? Desapertamos, damos a afinação, o afinador já não dá mais e a corrente que está a laça já atingiu o prazo máximo de vida, ou seja, é, é, tem que se proceder à sua substituição. Essa corrente nem sequer é afiável, porque as correntes podem ser afiáveis, uhum. mas nesse caso já não Sim. tem. Já não é essa hipótese, porque não, os ao elvos fim alargaram da sua vida. tanto que já não tem afinação é, possível. Okay. Nesse caso é mesmo comprar uma, uma serra nova. Qual é o ideal de tensão da corrente? O ideal é que nós possamos, no manual diz mesmo os milímetros, mas o ideal é que nós conseguimos, conseguimos puxar e venha, e venha esta parte do dentro, de, o dente de dentro, seja visível. Uhum. É puxarmos com o dedo, é, é puxarmos, não é preciso estarmos aqui a medir com uma régua. É. Puxamos... Sim, e é bem mais simples assim. É mais simples e, e deve ter sempre uma boa tensão. Porquê? Porque se ela tiver muito laça, o que vai acontecer? A corrente vai transitar fora aqui do sabre e vai danificar aqui o sabre. E o um sabre danificado vai fazer uma má lubrificação de corrente. Porque basicamente o óleo é injetado por aqui, percorre este caminho todo do sabre e é o que vai lubrificar a corrente. Um problema deriva outro problema. Não? Exatamente. Outra coisa, que também para se poupar, é, é, utilizam vários tipos de óleos para lubrificar a corrente. Mas tem, eu aconselho sempre a utilizarem óleos de lubrificação para corrente. Uhum. Porquê? Porque isto, isto tem muitas rotações por segundo, isto roda a uma velocidade muito grande. Isso é um cuidado de manutenção da máquina. Sim, e vai dar durabilidade à lâmina também. Se há pessoas para pouparem, ah, mete aqui mesmo o óleo do carro, que também dá, mete o óleo queimado... É um, erro, é, um né? erro. é um erro. É um erro. Vão estragar a bomba do óleo e não vão estar a lubrificar nada. Porque o óleo de corrente tem características para se conseguir agarrar, uhum. para não ser expelido logo com a rotação da máquina e se metemos um óleo mais fino, um óleo inadequado, ele suja tudo, mas não vai estar realmente a lubrificar a corrente. Estamos a poupar, de um lado estamos a aproveitar um óleo queimado para não ir para o lixo, metemos aqui, mas depois estragamos, danificamos aqui uma corrente e danificamos ali uma bomba e de E acaba de ser mais caro. Isso sim, muito mais caro. Não é e, de todo. E uh, o óleo de corrente também pode ser de, de muitas marcas. tem que dizer óleo para correntes. Não confundir com o óleo para de dois tempos. Ler sempre o rótulo. Uhum. As embalagens são idênticas, mas um é óleo para fazer mistura de combustível e este é óleo para Sim. lubrificar a corrente. Se realmente são idênticas, mas tem a diferença na, na designação. Nesta, nesta, Exato. Marca, Exato. nesta marca. Para, para se ver sim, bem. Mas uh, convém sempre ler, porque há óleos para correntes, há óleos para motores a dois tempos, há óleos para quatro tempos, há óleos hidráulicos. Ler muito bem Esta o a informação, rótulo. como tu estavas a referir, difere de marca para marca também, não é? Porque sim. cada sim, embalagem sim. tem sim, a sua designação. Exatamente. Por isso, uh, convém sempre lermos o rótulo, se é o óleo ideal que nós estamos a adicionar ao combustível, se estamos aqui a meter no, no reservatório da, da corrente. É ter muita atenção, uhum. ler bem os rótulos. Uh, Olha, motosserras ainda, quais são os cuidados que se pode ter na hibernação? Então Olha, então explica o, o que é que significa. Hibernação, hibernação, por exemplo, nós utilizamos a motosserra numa época de inverno, tivemos lá uns pinheiros que apanhamos e vamos cortá-los para meter no recuperador. Utilizamos a motosserra e sabemos que naquele ano já não vamos utilizar mais. O que é que nós fazemos? Retiramos uh, o sabre fora, limpamos esta serradura toda. Se tiver um compressor é o ideal. Se não tiver o um compressor, uma trincha. Uhum. Combustível. Deita-se fora o combustível. Exatamente. mete a moto a trabalhar até uh, esgotar o combustível. Uh, o óleo de corrente, não há necessidade de estar a retirar de um ano para o outro, o óleo de corrente pode cá ficar. Ok, combustível retiramos, o óleo pode ficar. O óleo pode ficar, depois não vai fazer fazemos danificar. a limpeza. Exatamente, e depois podemos guardar a motosserra, que não vai haver problema nenhum, uhum. limpa, o, sem combustível no, no depósito, e poderíamos também assoprar aqui o filtro do ar. Então quando nos referimos à hibernação neste tipo de máquina é precisamente o que tu explicaste, ou seja, temos estes cuidados e depois vamos guardar a máquina quando uh, achamos que já não vamos trabalhar com ela durante exatamente, algum tempo, não é? Exatamente, uh, e esta, aqui, esta parte aqui da manutenção do filtro não é, não é só para fazer a hibernação, esta convém ser de consoante o uso da máquina. Se utilizarmos a máquina dois ou três depósitos de gasolina, é a altura ideal de se limpar o, o... Dois a três depósitos? Dois a três depósitos. Sim. Há quem prolongue mais um bocadinho, mas dois a três depósitos que é o... é o pode ser a serradura que acumula aqui neste filtro do, do ar. Também convém ser limpo. Está a ver? Este já apresenta aqui alguma sujidade. Podemos o retirar, limpar e voltar cá a meter. Ou então, se tivermos a operar no meio do mato, se tivermos... é... tirar esta serradura... Vamos passar um patrão. Outra dica é que também é simples de fazer, não é? Sim, sim. O filtro mal limpo, quais os sintomas que a máquina começa a ter? Começa a ficar muito fraca, ou seja, acelera-se e ela cria ali um poço. Acelera-se e ela não responde logo. Ou seja, o ar não está a entrar na quantidade suficiente e a combustão fica mais fraca. Uhum. Ela Quando perde a força é sinal que devemos mudar o, o, pode, o pode filtro. Pode ser, pode ser um sintoma, uhum. pode ser aqui um filtro que está, uh, está sujo, mas também como é uma coisa fácil de fazer, podemos logo detectar, limpamos, se ela trabalhar normal era dali que era o problema. Uhum. Os filtros aqui do ar de, das motosserras e das roçadoras estão sempre em sítios acessíveis. Uh, sim, e estão junto deste de, de, de, de tipo de máquinas, não é? Sim, sim, sim, sim. É fácil de encontrar. Pronto. Agora, isto aqui da motosserra, já falamos do combustível, já falamos Exatamente, da motosserra, depois guardamos para o final e então meter ela okay, a, a trabalhar. Ok, já cá voltamos então no fim. Então, agora eu vou falar aqui de, da parte aqui da roçadora. Sim, temos aí um exemplo de uma. Uma roçadora. Também é da nossa marca, a Sterling. É a Stairings, também uma boa máquina para bricolagem. Aqui quais são os problemas mais frequentes, no caso da roçadoras? Das roçadoras, uh, os problemas que, continu, que acontecem muito, também pode ser uh, a gripagem do motor, uh -huh. por o combustível estar fraco. Uh, e muitas vezes uh, transmissão moída, a transmissão ali embaixo na, na cabeça tem o veio de transmissão MOI, por falta também às vezes de alguma manutenção. E outra característica também que, comece, que uh, acontece na, nas roçadoras é, é aqui a embreagem, a embreagem uhum. que se situa neste, uh, nesta parte, a embreagem costuma também uh, variar algumas vezes porque também é uma peça de desgaste. Ou, é, ou por avaria ou por desgaste. Uhum. Então, principais cuidados é que devemos ter e, e tudo o que seja fácil de fazer? Ou seja, não requer muita atenção que a gente rapidamente consiga, uh, sim. consiga solucionar? O sim. Combustível, o combustível é lemos o manual ver uhum. a porcentagem claro. que claro. ele Esse leva. É a regra base, aplica-se é. a todas as máquinas. Sempre. Esta também utiliza 1 um para 40, uhum. Pronto. este combustível que deu para aquela Exatamente. Irá, Servir Porque para esta. no manual, como tu referiste há pouco, vem a indicação que é 1 para 40. 1 para 40. Podia ser uma máquina mais fraca e poder salvar 1 para 25. Uhum. Que também existe, não é? Existe, sim. E, e é comercializada. Exatamente. Pronto, neste caso aqui, a manutenção igual à da motosserra é os tais filtros de ar. Uhum. Neste caso, como eu tinha dito, acessível. Desenroscamos, desenroscamos. ao para poder ver melhor. E.. e Procedemos à sua limpeza. Podemos eu retirar, limpar cá fora ou aqui dentro. Ok. Sempre que tivermos esta parte aberta, atenção. Esta é como para... é uma máquina nova, né? não é Sim, tem, sim, não, tem não, nada. não mostra sujidade. E para colocar outra vez, a mesma coisa. Isso é uma tarefa que é extremamente simples essa. Não é? Sim, sim, sim, sim. É simples e devemos fazer. E eficaz. E eficaz. Eu, eu, eu aconselho sempre dois a três depósitos e limpar o filtro. Uh, no caso da roçadora, não suja tão com uma motosserra porque na serradura nunca vem para aqui. Uhum. Uma motosserra trabalha com muita serradura, aloja mais ali aquela serradura perto da lâmina. Essa situação já não acontece uh, com a roçadora. Sim, mas, mas há de acontecer, como um filtro de ar aspira o ar, claro. há de sempre haver algumas palhas que, que existam no ar. Mas é a mesma do a função do filtro, não é? Exatamente, é, é filtrar. Pronto, é, é a questão do filtro. Aqui, na processadora também a tal intervenção que a maior parte dos utilizadores uh, não sabe, que é este parafuso que está aqui, uhum. pode ser retirado, Sim. que era para, e para? para fazer a manutenção com massa, porque tem os carretos lá dentro que acontece quando isto varia, a, a, a máquina está a trabalhar, mas o disco não roda, porque isto tem vários uhum. carretes aqui, que se não forem lubrificados com massa, a massa começa a ficar líquida e o carrete começa a trabalhar em seco, portanto, esta manutenção muito importante, também temos à venda, eh, são estas embalagens, tem uhum. este formato de default porque o orifício é muito estreito, Exatamente. E então nós... Esse formato é propositado. Exatamente, e injetamos a massa lá para dentro. Quando a massa começar aqui a aparecer, é voltar outra vez a apertar. Para lado, Portanto, é um parafuso de É massa de lubrificação. É a massa de lubrificação. Para esse tipo de máquina. Exatamente. Okay. O formato das embalagens costuma ser sempre este. Uma questão que surgiu. O motor pode funcionar continuamente ou recomendam um pausa para arrefecimento? Uh, isso é uma questão boa porque depende da, das, das condições atmosféricas. Uh, se estivermos a utilizar uma motosserra no inverno, uh, o tempo de uso pode-se prolongar mais um pouco, porque, como eu já tinha dito, o arrefecimento uhum, é exatamente. feito quer pela própria lubrificação do combustível, que faz algum arrefecimento, ou pelo ar. Então, se a mesma for situação aplica-se na motosserra como para as roçadoras? Exatamente, okay. porque ambos são, uh, uh, são uh, motores refrigerados à ar. Uh, e então uh, as condições atmosféricas também aqui uh, incutem alguma coisa. Sim, no influenciar. No tempo, sim, sim, no tempo de utilização. Então, sim, se for, se estivermos a trabalhar num dia de inverno com temperaturas mais próximas, baixas. Mais baixas podemos uh, utilizar a, a moto um depósito, dois depósitos, mas nós sentimos logo se a máquina está aquecendo muito ou não pela proximidade das mãos, as mãos começam lá, sentimos o calor aí mainar uhum. da, da máquina e das roçadoras, como andamos a trabalhar com elas, também sentimos aqui o motor ao pé de nós, quando o calor começa a ser digestivo é a altura para É um sinal em que é, devemos é. parar. E, e para a própria fadiga do corpo também não convém andar muito tempo uhum. seguido. É importante percebermos esses sinais e estarmos atentos a essas situações porque sim. assim conseguimos resolver muitos problemas. E às vezes uh, está-se uh, a esforçar muito a máquina. Atenção, estamos a falar de Stairwings, que é uma máquina que não é profissional, é uma uhum, máquina de bricolagem. Sim. Aliás, a nossa MDG é precisamente isso, não é Exatamente. desenvolvida para, para bricolagem. E, e como não é uma máquina profissional, é uma máquina para fazer, o, o tem o seu tempo de trabalho. Um, dois depósitos numa roçadora, um, dois depósitos numa motosserra. Não estar a, a, a trabalhar horas a fio com, com este tipo de equipamentos, porque isto é um equipamento de bricolagem. Uhum. É, é mau para a máquina e, é, e para nós também, e claro, também temos que claro, ter claro, o nosso sim. tempo de repouso. Uh, outra, outra, outra coisa importante aqui nas roçadoras uh, é este resguardo. Uhum. Porquê? Quando se danifica, deve -se sempre substituir. Porquê? Porque. Ora, eu até vou tirar aqui. Olha, entretanto, faço aqui uma questão que surgiu. A manutenção da massa é de quanto em quanto tempo? Tem a ver com as horas de trabalho. Tem a ver com horas de trabalho. Uh, ou seja. Se nós trabalharmos uh, 20 minutos hoje, 20 minutos para o mês que vem, que é o, o, quem tiver um, um, um jardim que é para parar os cantos, uhum. se for este tempo, de ano a ano. Se for. Uh, se fizermos a situação de 20, 20 minutos de cada utilização? Sim, sim. No, o, a massa dura um ano? Provavelmente por sim. um ano. Claro que isto, isto, é, isto é, não é muito conclusivo, sim, não é Sim, é só uma estimativa. Mas uh, para nós sabermos se está bem lubrificado ou não, é só abrirmos este parafuso, este parafuso que eu tinha tido, este <risos> sextavalo, abrimos este parafuso e vemos, se a massa não estiver aqui no topo, é só injetar massa lá para dentro. O tempo... Então na dúvida fazemos essa operação? Na dúvida metemos é é a massa, não é, um, é um, parafuso, um simples parafuso e acertamos é como ver o nível do óleo do carro. Não prejudica em tal, se for em excesso? não. Okay. Prejudica se não tiver massa, se for em excesso. Pois, exato, exato. Tanto que eh, nunca vais meter em excesso porque esta embalagem não faz essa pressão que tu injetes para lá demasiada massa, uhum. tudo o que tiver em excesso ela espele. então tens que uh, apertar. O que Portanto, É bom, é bom. É bom. Uh, então vamos aqui retirar aqui e meter uma bobina. Uh, Rui, aproveito para dizer que uhum. isto é uma porca de rosca esquerda, Ok. ou seja, é se fizermos para apartar é que desapartamos, uhum. ou apartar é como se estivéssemos a desapartar, chamada uhum. a porca de rosca esquerda. Uhum. Muitas vezes há muita dificuldade, é pá, isto nunca mais está daqui, porque... É, então, é o contrário do que costumamos fazer, exatamente. não é? Exatamente, neste tipo de equipamentos utiliza muito esta rosca esquerda. e agora vamos colocar aqui uma bobina Olha, uma questão que surgiu ainda relacionada com a massa. Que tipo de massa leva? Portanto, tu explicaste que é lubrificante, não é? Sim, sim, sim. É, é, é, sim, é uma massa consistente, uma massa para carretos. Sim. Desde é, que a finalidade é, é lubrificar o motor, é não é? lubrificar, sim, sim. sim. É, é, tu recomendaste essa que é essa que, que nós medicaste? vendemos Exatamente. e tem o formato de embalagem MMS, mas uhum. é uma massa consistente, certo? Mas não há problema se for, se for outra que seja colocada? Não é de fácil aplicação porque tem mesmo o formato de embalagem para se poder fazer essa exatamente. aplicação facilmente. Uma massa de lubrificar rolamentos. Uhum. Sim, pode até ser uma, uma massa de grafite, também dá. Uma massa grafitada, uhum. mas esta, se calhar, o preço-qualidade serve perfeitamente. Ok. E está à venda nas nossas lojas? Sim, na mesma zona do, do jardim. É do, dos consumíveis de jardim. Pronto. Eu vou ter, estava ter a dizer aqui a importância desta peça aqui. Isto uhum. é, é para calibrar aqui, a saída aqui dos, do, dos, do fio, dos fios, é? ou seja, nós quando batemos com isto no chão, ela vai alimentar aqui o, o fio. Pronto, ou seja, ele quando alimenta o fio, às vezes sai mais de um lado do que de outro. E a função desta peça aqui vai ser uma lâmina que vai cortar o excedente do fio, ou seja, este fio vai ficar com o comprimento deste fio. Uhum. Ou seja, como se tivesse a calibrar uma roda, o trabalhar da, da roçadora vai ser certo. Se um, um fio tivesse mais curto que o outro, ela começa a, a, a trepidar cada vez mais. Okay. Ou seja, vai ser desconfortável para nós e vai fazer mal à, à máquina. E isso conseguimos, conseguimos aperceber-nos, não é? Uh, sim, não tanto com... Pela trepidação, como com, referiste? Com o nylon, uhum. com o nylon não vamos perceber muito. Vai acontecer muito é com um disco mal instalado. Okay. Se nós instalamos um disco e a, a roçadora começa a abandonar por todo lado, atenção, o disco está mal instalado. Okay. É, ah, só, eu... só antes da passagem, tenho que ter uma questão para não fugirmos do tema relacionado ainda com a, com a massa. Uma lítica EP2 serve? Uma lítica? Sim. Eu não faço ideia não, que seja, mas também como não, surgiu, estou, não estou a reconhecer. É, é relacionado com a massa, como falámos há pouco. Ah, sim, uma sim. lítica EP2 serve? Hum... Não sei, não, não sei que tipo de... Okay. de se nos quiser voltar a fazer a pergunta, aproveito que o, sim, sim. Que o Rui esclarece e vamos ter a oportunidade de o fazer. Okay. Uh, pronto, então, é, o que eu estava -te a explicar é se esta uhum. peça se danificar, é muito importante repô la porque não vai ter aqui esta tal lâmina, quando bate, para calibrar aqui o, os fios. Okay. Ela está aqui protegida, porque ela é até afiada, a finalidade é mesmo, a rotação da máquina ela bate aqui e vai decalibrar os... o é, os... é fiada propositadamente. É mesmo isso. Uh, há utilizadores que utilizam bobinhos sem, sem mesmo este resguardo, é perigoso para eles e não vão estar a calibrar aqui o, o fio, uh, ou seja, a esperança da média de, de uma transmissão vai ser bem menor, porque ela vai trepidar muito porque não está calibrada. Portanto, esta peça é fundamental também para termos aqui o fio calibrado. E até para o próprio nosso desempenho. Já não, já não fazemos tanto esforço a segurar a máquina. Uhum. Agora vou meter. Okay. Como isto é de rosca esquerda, outra vez. Novamente a mesma vamos situação. Utilizar. Sai. E agora, vamos meter o disco. Como introduzir o disco? Este passo também é importante, não é? A introdução é, do é. disco. Este encaixe uhum. tem que ficar certo. Ok. Ou seja, ele tem esta cavidade, pode ver. Esta cavidade tem que ficar certa, não pode e ficar a assim. a indicação das setas que tem. Que da estão rotação, aí, exatamente. Sim, conseguimos perceber que essa e parte exatamente. é para cima, não é? E exatamente. Pronto. Tem que ir o disco. Tem que ir esta peça que é o que vai por cima do disco, uhum. tem que ir esta peça, vem a porca. Cá está, o aperto ao contrário, não é? Exatamente. A bobina tínhamos apertado à mão, no caso aqui do disco. Já não dá para fazer? Não, é? não tem que ser apertado à chave. Claro. Até por uma questão de segurança. Sim, então, sim, sim. Não podemos arriscar. E agora o que é que às vezes acontece para ele ficar ali instalado? Nesta parte de estar a desencaixar tudo, o disco pode ser dali de, daquele tal encaixe. Aí é que devemos certificar se ele está mesmo bem encaixado, porque agora ao apertarmos ele vai permitir erro se não estiver bem encaixado, ou, portanto, se ele estiver de lado, ele vai permitir o erro. Uhum. E, ao permitir o erro, ela vai trepitar por todo lado. Ok. Também surgem muitas dúvidas relacionadas por disco, não é? Uh, sim. O, quando e uma máquina... É substituição. Uh, se, uh, neste caso, se ele tivesse mal instalado, é tirar voltar a metê-lo uh, uhum. novamente. O que pode acontecer é estar a tarde, utilizar um disco, aproximar-se mais de um obstáculo e ele ficar e isso também se vai refletir no, no desempenho, vai, vai fazer e muita quando traficação. essa situação acontece, tu recomendas que seja substituído o disco? Sim, sim. Sim, porque depois uh, para estar a poupar num disco novo vai-se estar a estragar a, a transmissão toda. Claro, é, e é muito mais caro nessa transmissão. É, é, essa é, regra também é, se aplica -se é, a todas as máquinas. Uh, aqui no desgaste da embreagem que costuma acontecer, uh, trata-se por uh, quando nós estamos a intervir no terreno, nós devemos poupar a máquina quando recuamos, ou seja, vem a ralentir para trás com pouca rotação e quando avançamos para o obstáculo nós queremos cortar ou seja mato ou seja silvas devemos ir numa rotação máxima ou seja não não nos devemos preocupar na poupança do combustível para trás então, para trás mais, mais mais lento e para a frente, e para a frente mais frente, rápido, rápido. porque o que é que vai acontecer a embreagem se formos numa baixa rotação vai-se enrolar aqui as ervas todas e a embreagem vai ficar ali a patinar. Uhum. Isso é que vai fazer o desgaste excessivo na embreagem e elas vão acabar por se gastar ou serem substituídas precocemente, porque em vez da máquina estar a cortar com muita força, ela está ali a moer, enrola-se aqui tudo, ela faz um esforço, o motor está a rodar e a embreagem está ali a patinar, a queimar, a queimar, a queimar. E na realidade não está a fazer a sua função? Não, né? não. Estamos a querer lá estar, estamos a querer, poupar no combustível, como os carros, vou andar mais devagarinho, para poupar no combustível, não. Uh, devemos avançar em velocidade bem uhum. acelerada para derrubarmos logo o obstáculo para cortar, porque se formos devagar o obstáculo vai-se entrelaçar aqui no disco, a prestação não vai ser a mesma, em vez de cortar, vai amachucar, e se o disco entrar em rotação, vai fazer um corte perfeito, por isso é que tem que ser sempre entrada em rotação. A embreagem, muitas vezes, desgasta-se por a máquina não ser empregues com a rotação de vida, uhum. vão muito devagar e por isso é que é esse desgaste também Exato. excessivo na embreagem. A embaragem. situação que se verifica nos automóveis pode ser... Exato. Pode ser também ficado numa recebadora. Exato. Ok, olha mais uma questão, como se substitui o fio quando acaba? Ok, vamos lá. Boa pergunta. Ou seja, as bobinas quando se substituem têm que ser, têm que ser repostas sempre no sentido horário, uhum. não anti-horário. No sentido do, dos ponteiros do relógio. Exatamente. Ver aqui esta aqui. Ou seja, da esquerda para a direita, assim. estás a abrir a bobina não é? Exatamente. pronto como podes verificar aqui hein? neste caso não. neste caso como estamos a vê-la ao contrário uhum. tens mesmo a própria indicação como uhum. tu deves enrolar Está peço só que mostre aqui para cá mas só para se ver o que tu que seja, estás a explicar tem a mesma seta ou seja Eu até vou desbobinar esta tudo para demonstrar uhum. um... Isso serve é para exemplificar como se tivesse chegado ao fim, não é? Chegou ao fim, okay. compramos a recarga, não é preciso comprarmos uma Pronto, bobina toda. Já mencionaste isto é uhum. uma recarga então? Exatamente, isso é uma recarga. Tenho uhum. sempre assim, atenção aos milímetros que, que é suportado uhum. pela bobina, tem os tamanhos diferentes, exatamente é? tem, tem cores diferentes, diferentes. Quer explicar cores diferentes, as cores? Já que estamos a falar. Muitas vezes de, as cores têm a ver com o formato do próprio fio. Uhum. Uh, portanto, há o formato redondo, ao quadrado, há a estrela. Neste caso, aqui nas embalagens da servings é esta imagem que nós vimos aqui, não é? é. Esta é uma estrela, como acabaste de dizer, aquela é um formato redondo. Exatamente. Ou seja, eu, e a cor? Ajuda a diferenciar precisamente esse formato? Nas Sterwings, mas okay. em outras marcas pode ser só estético okay. Em outras ser... marcas temos de ter a intenção então. Exatamente, ao, ao nas Sterlings, são diferenciados pelas cores da, das bobinas. Uhum. E então, como é que aqui, a gente O fio acabou, uhum. como é que vamos regular? Achamos mais ou menos o meio do fio. Aqui estão para ali dois uh, três metros, três metros de fio. Prendemos aqui ao, ao centro. Neste caso este até passa por aqui. Portanto deixamos o meio e prendemos ao centro. E, exatamente. E depois vamos então enrolá-los no sentido do ponteiro do relógio Ok. À direita. É simples de fazer? Uh, sim. É, achas, achas que traz alguma dificuldade? Para mim pareceu da forma não, como não. tu fizeste. é Não, não, é fácil, é fácil. Ou podem ter dificuldades nas primeiras vezes que façam, mas depois uhum. é natural. Claro. Ou seja, um em cada pista. Prendemos os ao meio, mas cada metade vai para a sua pista. Existe, Exatamente. Neste caso tem duas pistas, vai um para sim, cada tem pista. Tem um separador no meio. Exatamente. E enrolamos. Muitas dúvidas surgem em relação à, à Bobinfuse? Ah, sim, sim. Muitos clientes, quando se acaba a recarga, vêm-me sempre perguntar como... E a principal dúvida é precisamente esta, não é? Ah, o sentido em que eles ah, são enrolados, sim. Uhum sentido e depois há dúvida, se, co se corta duas pontas, vai uma para cada lado... E já não fica certo, não é? Não, pode ficar certo, só que não é cómodo, é, o mais fácil é, o meio ele prende uhum. e vai uma ponta para cada lado, então, tu viste a facilidade e vamos enrolando sempre os dois aqui ao mesmo tempo. Exatamente, ok. Agora, um passo para esse orifício, o este... este. E quando colocas aproveito, também já, já temos o, no, o nosso tempo, já está já tá quase a chegar ao fim, uh, cuidados na hibernação para, o, o, para a roçadora? É a mesma da moto é A mesma situação da motocerra. Só não né? temos a preocupação, uh, ia dizer que só, ia falar do óleo, mas a, a, a roçadora, não tem o óleo de lubrificação de corredo e uhum. em todo o caso também não fazia sentido estar a tirar. Okay. Ou seja, é idêntico... Ao São de... os mesmos cuidados é, é em relação os mesmos à cuidados, motosserra. Sim. E tu não trazeste o, o cortacebes porque... Uh, Porquê? Não, pronto? No, pronto, aqui a única coisa que... que Há uma razão de descer, não é, Bruno, de teres trazido? Uh, sim, não valia a pena estarmos aqui a, a pegar no aparelho porque a lubrificação que a gente deve fazer muito é uhum. no pente, ou seja, com um spray de silicone, estamos a falar naquele garfo da frente... Okay. Todas as dicas que, que tu nos transmitiste servem também para ser aplicadas Exatamente. nos porta Exatamente. O combustível é o mais importante. Uhum. Uh, o cuidado do, eh, Mas também existe elétrico, não é? Sim, sim. O elétrico também, a manutenção também é essa. Aplica-se às duas, é, quer seja sim, combustível ou elétrico. Sim, sim, uma lubrificação com um spray de silicone para o, o. Pronto, para não oxidar. Porque se nós guardamos eh, essa máquina de um, de, de um mês para o outro, ela começa uhum. a logo a oxidar. No, por causa dos ácidos da, das plantas, eu, aquele aço começa logo a correr hum, e oxidar. Exatamente. Se nós lubrificarmos com um spray de silicone, estará pronto a utilizar e mesmo uh, a suavidade das lâminas vai ser muito melhor. No fundo, todas as dicas que nos estás aqui a transmitir, aplica-se aos três, três tipos três. de máquinas. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. O importante, é o, é o, como eu já tinha dito, é o principal e o importante é mesmo o combustível. Uhum. O combustível é que é muito importante. Então, queremos vamos então fazer aquele. Exatamente, teste do sim, sim, sim. Podes ir explicando o que estás a fazer que é para também oh, Então, pronto agitamos o frasco e agora vamos meter o combustível ou seja esta é a parte do combustível pode do combustível já está outra coisa que também Deveremos fazer, se tivermos a, a, a encher a máquina de combustível, enchemos combustível aqui, uhum. só vamos meter a trabalhar 3 metros a seguir. Okay. Sensivelmente. Uma regra de segurança, então? Sim, porque pode haver detritos, de gasolina tirada para o chão. Pode haver aqui uns gases e então, uh, se houver aqui uma, uma falha aqui no sistema de ignição, uhum. pode soltar uma faísca e então vai incendiar. Um Ou seja, colocamos o combustível, combustível porque sempre claro, pode sim. sempre cair um bocadinho de, de combustível no chão, estar aqui os gases. E assim então, nos apercebemos, não? Exatamente. Estamos aqui e metemos a trabalhar no outro sítio. E agora vamos aqui ao óleo de Esse corrente. É o, óleo, o óleo de corrente. O óleo de corrente, atenção. Não, já metemos aqui algum uhum. Deixa-me só informar, portanto, a demonstração que tu vais fazer, vai fazer algum barulho, não é? Sim. Pronto, só para alertar a quem nos está a ver e está a preparar. Vai fazer algum barulho. Mas é necessário realmente para, para, Sim, para senhor, vermos para demonstrar explicar, aqui é? como é que se põe uh, um motor de dois tempos a trabalhar. Uhum. Esta explicação, tanto vai servir para a motosserra, como para a roçadora, como corta-se a gasolina. Exatamente, Pós, cá está. as máquinas. aplica-se às é, máquinas. Tudo máquinas que, que tenham motores a dois tempos. Uhum. Exato, pois Ou isso é seis. importante sejam a dois tempos. Já tem, neste caso, já tem a gasolina e tem o óleo. Se fosse no caso da roçadora, eliminávamos o óleo e já tinha a gasolina. Uhum. E já estamos nesta bolhinha. Vem no manual de estações, e okay. já se Lá diz sete vezes, pode ser dez, doze. É, é, vezes vezes, é, vezes. é até sentimos aqui alguma pressão. Já sentimos aqui a sentir alguma pressão. Uh -huh. o, o já estamos aqui, já aqui o, o circuito combustível, ou seja, algum combustível já está no carburador. Ah, ao, ao -se sete vezes, de sete consegues, vezes da consegues perceber que exatamente. não uh, não quer dizer que sejam sete vezes Sim, não mesmo. Sim, tem que ser exatamente, exato. Pelo menos sete vezes. Uh -huh. Posição no on. Ou seja, este tem um interruptor que está na posição ON ou OFF. Uhum. Posição ON. Há interruptores que ficam presos no ON e só se desligam e voltam outra vez ao, ao iniciar, mas não há o caso. Ah, este neste é este caso nós que comandamos. Nós que comandamos, pronto, ok. Puxamos aqui o ar. Certo. A patilha okay. do ar. Esta patilha do ar só vai ser puxada no início do, da marcha da máquina. E nunca insistir mais que quatro vezes a puxarmos aqui. Porque se, o que é que vai acontecer? Vamos encharcar a motosserra, porque está a entrar combustível, temos a fonte de ignição que é a vela, mas o oxigênio está muito reduzido, porque nós a puxarmos isto... Mais quatro vezes? Mais quatro vezes com o ar com puxado, o ar, okay. ou seja, eu agora vou puxar, vou puxar aqui a plia uhum. e ela, se der sinal de querer arrancar, não vou insistir mais com ela da parte puxada para fora, okay. vou empurrá-la para dentro e vou insistir sim com ela para dentro, se ela não pegar, posso insistir com o ar, eh, com a patilha do ar empurrada para dentro, nunca insistir mais de quatro vezes com ela puxada para fora, porque vai estar a tapar a entrada de ar e então vai encharcar, vai entrar muita gasolina, e a faísca não é o suficiente para a gasolina porque o ar é muito pouco, uhum. ou seja, isso chama-se encharcar a vela. Okay. Pronto. E o que então é muito também acontecer, né? Uh, sim, é como acontecer, acontecer. Mas também há solução Adeste, para todos isso. Todos os exemplos desta aqui são situações que sim, sim, que sim. Com, com um utilizador com de, normal, com experiência ou sem experiência. Uhum. Atenção, isto muitas vezes claro, também acontece. O utilizador tem experiência uhum. pode haver uh, as motosserras podem encharcar, ou por uma vela danificada, ou por demasiado óleo na, no, no combustível pode às vezes as velas encharcarem, isso é retirarmos a vela, limparmos ou substituirmos, voltarmos a meter a vela e tentarmos novamente. Okay. Bem, esta é agora aquela parte que isto vai fazer que muito é barulho, ou seja, eu aqui não vou meter as proteções dos ouvidos, mas Sim, quem opera é muito... é muito tempo, exatamente, quem é opera para, para, com... para percebermos o que tu nos explicaste. Ok. Ora bem. Queres vir aqui para a câmera? Uh, ok. Já estou. Está toda a funcionar. Este caso até pegou o ar uh, fechado, ela pegou logo à primeira, porque sim, ela também uhum. já estava, já tinha estado a trabalhar antes de chegar aqui. Porque normalmente ela não pega à primeira, ela tem que puxar uma, duas vezes e nunca insistir é mais agora que é, porque a 4 Há pouco tu, tu ensaiaste e não ficou a primeira agora. Sim, agora? Aconteceu. Sim, há uhum. pouco, quando tivemos aqui a ensaiar, ela demorou a pegar. Uhum. É mesmo assim, uh, o equipamento está frio e então ela tem a dificuldade em pegar. Não insistir mais de 4 vezes com o ar puxado. Okay. É para não encharcar a vela. é uma regredora. É. Rui, resta-me agradecer. Queres dizer há alguma coisa que tenha uh, ficado por dizer? Já sabemos ter todos os cuidados, manutenção é importante, uh, ler o alguma... manual de instruções. Sim, sim, sim. E se alguma dúvida que depois uh -huh. apareça, podem sempre ir à loja da Almada com o equipamento. Uh -huh. Eu estarei lá que onde para tu dar. Estás, onde tu Exatamente. Esta... E estás disponível para, para responder. Uh, sim, para alguma dúvida que agora surja podem aparecer, podem levar o equipamento. Se for da marca da casa, Sterlings ou, ou Dexer. Ainda é uhum. mais preciso o diagnóstico, mas alguma dúvida que surja, algum aconselhamento técnico, podem-se dirigir à loja da Almada, estou ao dispor. Uhum. Obrigado, Rui. Muito vez mais estas eu... informações. Certamente ajudam a tornar e a prolongar o tempo de vida da, das nossas máquinas de jardim. Sim, sim, sim. Obrigado. Nada, não tens que. Com que esteve a assistir, também o nosso muito obrigado. chegamos ao fim do segundo dia dos Dias de Jardim. Amanhã estamos de volta com mais bacalhau, novamente o Repair Café, workshops, demonstrações de produto e momentos eu faço. Fique na nossa companhia, fico a acompanhar os Dias de Jardim. Muito obrigado e até amanhã.